O AgroLink está aqui no estande da AgroSeries para conversar com o Marcel, que é gerente de vendas da AgroSeries, para conversar um pouquinho sobre o milho VT Pro 3, nós já tínhamos falado, mas agora para mostrar na prática, nessa trincheira, os benefícios que essa tecnologia traz para o milho. Bom, é, o intuito nosso aqui é mostrar ao agricultor os principais benefícios da tecnologia olhando de dentro da planta, na parte é, da raiz Então a gente cavou a trincheira e Para mostrar os benefícios da, te, da tecnologia VT Pro 3 Que é a única tecnologia que protege Da raiz até a espiga Então o intuito nosso é mostrar Os benefícios dessa tecnologia é, Na proteção de raiz Raiz é, é responsável pela, pela sustentação do milho Absorção de água E também absorção de nutrientes Então a proteção da raiz Confere é, uma maior produtividade Ao milho quando se tem uma maior agressividade da, da raiz penetrando no solo. Então o intuito nosso dessa, dessa trincheira foi mostrar isso. Aqui nós temos uma raiz de milho que foi é, com a tecnologia VT Pro 3 que foi é, é, colocada em ambiente controlado, né? é, dentro de um aquário com substrato para mostrar o quão agressivo é o crescimento da raiz do milho. E cada raiz dessa que cresce é incremento em produtividade. Então, trazendo do ambiente controlado para a lavoura do agricultor, é o que a gente trouxe para mostrar aqui. Grande parte da absorção de água nos primeiros 30 a 40 centímetros, quanto mais raiz, melhor a absorção. Grande parte da absorção dos nutrientes também dos 30 aos 40 centímetros, quanto maior o volume de raiz, maior a absorção de nutrientes e como consequência, é, é, resposta em produtividade da tecnologia para o híbrido de milho escolhido. Muito bem. Quem vier aqui no estande da Grosseries pode ver também a diferença, comparar do milho VT Pro 3 com as outras tecnologias e vai poder ver a diferença que o Marcel estava explicando para nós. Muito obrigado, Marcel.